Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it's over, over. All that I know is they'll get older, older. So that I stand. Bom dia, malta! Espero que estejam bem. Mais uma semana. A semana vai começar agora. Porque a vida é assim. Estou a ir agora à casa nova. Porque estão lá a montar uh, o meu closet. A equipa da Mudex é que me está a fazer a mudança. Então aqui na arrecadação temos o Nuno da Mudex a montar os, o meu closet. Que parte veio por aqui. Nuno, está a dar muito trabalho. <risos> está tudo impecável, é tudo embalado como deve ser. Minha mãe está muito feliz. E se a minha mãe está feliz é um sinal, é porque trabalha muito bem. Portanto, estamos agora a subir, Já estacionei. Ali na arrecadação estavam a. A que está a montar parte do meu closet. Vou deixar de -te ter closet nesta casa. E agora vou-vos mostrar como é que é a casa. Sou eu, mãe! Então, quando entramos, esta é a entrada da nossa da, da casa. Mas não fomos para o dedo. Não! Aqui só, só está apanhando que isto fica assim. Esta é a entrada da casa. Aqui temos uma casa de banho social. Muito simpática, pequenina. Ainda falta arranjar aqui um papel de parede para o meu bolho. Minha mãe não acha em pé. Esta é a sala, ainda está vazia, foi pintada agora. Escolhemos um tom da Robilac. Pintámos a sala neste tom assim mais bege. É uma tinta que é Clean and Doll da Robilac, que é perfeita para crianças porque suja-se e elimina-se com muita facilidade e é mate. Vou deixar aqui o nome da cor, acho que foi o corda. corda. Vou deixar aqui o nome e a referência da cor para que vocês possam ver se também gostaram desta cor. E agora... Aqui é o corredor, é o wall dos quartos. Eu pus aqui este módulo do meu closet porque uh, não tenho um closet nesta casa só para mim, portanto... Está assim tudo um bocado espalhado. Temos um aqui, um no meu quarto e depois os outros todos na arrecadação. Aqui é o quarto da Madalena e do Francisco, que é o quarto de dormir. Uh, o quarto também é um bocadinho mais pequeno. E tem roupeiros deste lado, o que é ótimo, porque já tem uns roupeiros para eles na casa. São ainda bastante grandes, têm a remoção. Fechaste, Rolando. Ainda estava a escolher a mãe. E o outro também, podes abrir. É? é. Grande. Este é o quarto dos meninos, aqui temos a casa de banho dos meninos, um, pronto. isto é de preto e branco porque eu não acho muito graça, não é? Mas é o que temos. E, então, vou pôr o quê? Papel de parede na casa de banho. Os banhos vai ser... Aqui. Não vai nada assim que eles não tomam banhos a perder. Vou pôr papel. Aqui vai ser o quarto de brincar. Agora, vamos até ao meu quarto. Estou muito contente porque tem casa bem no quarto, que não tinha. Então, aqui é o meu quarto e do Gui. Aqui tem algum pequeno closet com vários roupeiros. E, e pronto, aqui vão ser os roupeiros do Gui, que também tem muita roupinha. Portanto, os roupeiros todos vão ficar para ele. Também então, vai ficar a cama e também a parte do meu closet. Vamos pôr portas. Portanto, depois vai ficar... Uh, aqui vamos pôr a, a nossa cama e também pintámos o quarto todo com as tintas da Robilar, da gama Clean and Go, que é mate e também é lavável. A cor que nós pintámos na parede é a Lírio da Clean and Go da Robilar, que eu também vou deixar aqui escrito. Esta é cozinha, é uma cozinha bastante ampla, com muitos armários e arrumação. Um, não há muita ideia sobre ela, é preciso só arrumar as coisas aqui. Depois tenho aqui fora um espaço de lavandaria e também é onde vão ficar as câmaras dos cães, as coisas deles. Como temos na outra casa, aqui também temos um quarto para os cãezinhos. Bem, entretanto, tive de vir aqui a Le Roi buscar hum, um foco que faltava e também um espelho, um espelho que se diz um, os interruptores, que há dois partidos que se partiram a tirar para pintar. Hum, e é isto. Espero que tenham gostado da casa e desta pequena... Bem, entretanto, no Le Roy não havia, havia muita fila, vimos lá umas cozinhas e viemos embora. Já tenho este emplastro, voltámos à casa porque, entretanto, fui buscar umas, umas dobradiças que faltavam para montar os móveis e é isto. Entretanto, já temos coisas aqui, os meus sapatos e as minhas coisas. E já estão a começar a ganhar foto. Vamos agora embora. Consigo, vou conseguir tudo, vou só buscar a minha malinha. Coisas para a recadação De volta à casa Ai, falta só pôr aqui a casa Estamos em Lisboa, acho que ainda não tinha esperado Como estamos aqui O meu filho está cheio Cheio de fome Vou fazer um iogurtinho Iogurtinho com banana então agora já come iogurte, está um crescido, pois é então vá, também vai. Espero que tenham gostado da nossa casa nova, estou muito contente, mas apetece-me zero tratar de toda a mudança. Mas pronto, tenho que ir de ajuda. Um, a minha mãe ajuda muito na minha vida. Uh, portanto, uh, embalou um monte de coisas, está a tratar também da pintura e pronto, a minha mãe é um anjo na minha vida. Papinha, papinha. Eu gosto de papinha, papinha. Eu gosto de papinha, papinha. Mas pronto, aqui em casa então já tem quase tudo. Filho, calma. Não mexe aí, Francisquinho. Pronto, já tem quase tudo empacotado. Hum, eu estava com uma fuminha. Pois é. Ele só sabe dizer pai, ele não diz mãe. Sim, fica. Pois. Mãe. Quem dá? Quem é que está a dar o iogurte medo? É a mãe! Mas tens que dizer mamãe, por Ah oui! já vos disse que tem garagem a é arrecadação, não disse. E elevador! Vamos dizer outra vez: é que tem garagem! Tem garagem! E elevador de tronco feliz! Ah! Amor! Uh! Francisco, queres? Hum! Bem, entretanto, vou fazendo mais do mesmo Vou fazer mais do mesmo que é tomar a cozinha ouvir podcast ao mesmo tempo Agora estou a ouvir o Dama Falda Castro do Rui Simões que adoro E o Francisco está com uma bolichinha Maria Fica muito divertido e não chega minha estes são Se alguns quiser, dos quiser, agora, de de agora estou a ouvir o um Bate-Pé. Gosto na caravana. Também, também sigo este da Glória. O meu preferido é este, dos meus preferidos. um bocado. Bem, portanto, já dei bem ao Francisco. Ele já está a dormir. Esqueci o que sou mais. E o é o da mãe. Não é o meu? Tu é deste, tu é deste, ok? É deste, porque assim é melhor. A mãe, tu assim deste, ok? Ok. Que é melhor. Isso então? Este aqui é o meu? Sim. Ok. É que a mesma pontinha assim. E depois a jantar vamos com o quê? Um G? Mata! Eu comi tudo mesmo, mas não sopa. Estás a sentir os maldos como na cena para casa nova, assim ou não? Estás? E amanhã vais falando? o lanche? Para a casa da Por isso, agora que acabar acabaste de lado, eu vou ter que preparar o almoço e lanche e jantar para casa da avó para amanhã e para depois da manhã e... vamos dormir Aonde? Aqui, hoje não nos barcos, aqui amanhã que dorme na casa da avó Até amanhã! Buenas tardes! Buenas noches! Bem, é interessante... Duas e um quarto, eu tive a fazer sopa um, e almoço e jantar, e almoço e jantar três, para a Madalena, para o Francisco, que vão amanhã para a casa da minha mãe, já não tinha sopa, Quando viemos de férias não havia sopa feita, eu tive a fazer sopa, vamos ver se o Francisco gosta desta sopa. Ele não é grande, adepto de sopa Mas eu acho que esta com batata doce vai gostar Ah, e também tinha francês ah, E já só queria, tipo, bater palmas E aparecer na outra casa com tudo mudado O zero, fazer a mudança Mas depois sei que vou ficar tão feliz Por ter mudado Tudo compensa Bom dia, como estamos? Bem? Vamos então agora Empacotar Acho que esse assim, não é se cá fora Vou agora, então, levar o Francisco e a Madalena à casa da minha mãe. É para o Francisco, não para as minhas. Tu também podes comer, mas não tem grande sabor. Não, isso é para ver-os em casa da avó, mas está bem. Então tira Ah, dispensa buscar um para não faltar depois aí para levar para casa da avó, está bem? Temos, então, sopinhas, almoço e jantar para a Madalena. Olha querida, queria-te mostrar aquilo que tens para o almoço que a mãe fez. Vem cá a ver. Vem cá a ver. Fiz-te uma carinha com queijo e fiambre. Está ótima. Vem cá neste tanto. Ok? Pôs-te nesta caixinha. o almoço? bem Não sei, para vos queres escolher qual? Esta ou esta? Aquela fica para a mãe. Ai eu We really like this kid. So we like now so we like. Buenos días. Buenos días. Entretanto, já deixei aqui tudo em casa dos meus pais. Já temos cadeirinha de papa. Um, temos sominhos. Sominhos, estas coisas todas. Comida, vou agora para tudo no frigorífico. Quer dizer, primeiro vou começar a uma fala que já está a chegar. Quem se vê mais desta cozinha que eu digo, boa noite. Pronto. E pensa interessante esta seminar desta cor. A minha é pitouca, a minha é comum. Faz toda uma mudança meninos deixados em casa dos avós Nós temos um clipe assim aqui, baby Há muitos anos atrás é elevador <risos> E pronto, os senhores dos estores saíram agora para almoçar A Bruna da Oscar das Limpezas também já cá esteve Também saiu agora Eu agora vou almoçar com a minha mãe e depois vou para casa encaixostar coisas E pronto, é isto Bem, vamos começar a empacotar este quarto todo que ficou um amorzinho, by the way, com as caminhas dos meus meninos Então, já tenho aqui uma caixa com brinquedos e agora vamos aos livros! Entretanto, viemos cá a casa deixar mais roupinhas dos meninos Isto é só roupa da Madalena, ela tem muita roupa, mas também tem muito acumulado desde os dois anos esse serve, vai servindo, vai servindo entretanto são duas da manhã eu já mudei o quarto todo da Madalena e do Francisco e este todo daqui vou-vos mostrar então estão aqui as caixas de brinquedos já não tinha mais sacos, teve que ficar assim mais sacos não, mais caixas, teve que ficar assim em sacos assim e este também Tirei os colchões Embrulhei isto Embrulhei isto Acho que isto está para ir assim Não sei, eles logo vêm amanhã Isto está assim E falta este Esta parte do também E isto não Já me tinha esquecido de como era mal fazer mudanças Mas pronto Já estou em pé, já é o dia oficial da mudança. Um, ainda assim, ainda preciso tirar algumas coisas dos móveis aqui da sala. Quando já era muito tarde e não tomei. Portanto, quero ver se agora vou só beber meu um café uh, com leite e a seguir trato de tirar as coisas dentro dos móveis da sala. Um, apesar dos adorados mudanças e ver sempre o caminho para a frente, e se todas as melhores coisas virão. Não deixo de pensar, realmente eu nunca mais vou voltar a esta casa, e fui tão feliz nesta casa. Foi aqui que passámos os nossos meses de pandemia fechados em casa. Foi aqui que vivemos muitos bons momentos. E, e pronto, depois tenho que ficar a visitar a casa vazia, quando ficar toda vazia. Mas... Mas é isso porque sempre a pensar em tudo aquilo que eu viveu. Já chegaram, chegaram, eram 8 e 30 já são e casa quase toda lá a parte de baixo está dentro da carrinha, quase. Elas são muitos, portanto estou a tratar disto super rápido, embalam tudo, põem tudo bem, tudo bem protegido, espetacular. Bem, sentamos a meio da mudança. Os senhores foram almoçar, está a correr tudo super bem e agora viemos buscar a Ben e o Bill para virem para a casa dos meus pais porque depois, na segunda parte da mudança, depois do almoço, nós vamos mexer um, na cozinha e assim. Bem, vou subir com eles porque já estão cansados de estar aqui. Claro, viemos agora almoçar, vamos colocar alguma coisa rápido. Os queres ficar na casa da minha mãe, com os meninos, com a Madalena e com o Francisco e agora vamos almoçar. Yes. Vamos almoçar agora. Almoçamos em casa porque entretanto se onde é que se chegaram, vou vos mostrar só um pequeno update de como está a ficar, como está a ficar, a ideia é ficar vazio, não é? Pronto assim já não temos a mesa aqui. Bem, o nosso quarto já está assim, o Next to Me também vai, depois eu vendo. E. mas. isto fica, que eu mando bem, e agora deixar os congelados e os frios no frigorífico de cá, porque eles vão me tirar o frigorífico do lado. E para Onde é que ele vai? Para a recadação. Ainda vem mais duas carrinhas para cá. na ainda não acabou e são 8 da noite. Eu agora estou aqui à espera das últimas, da última carrinha com as coisas. E pronto, vamos ver como é que este dia. Bem, interessante, a minha casa já ficou pronta. Já está tudo no sítio. E cá está. Bem, como é o eu estou a gozar? Estou cá em casa da Inês, não é? Esta não é a minha casa, está aqui a Alice. Pera. Alice, Inês na cozinha. Não Espera, é tá? aqui está a Pronto, já cá estou com a Alice, com o Mocho. Viemos jantar e temos capa de revista a cozinhar para nós! O Oxo, o Oxo. E vejam só! Que maravilha! Mongas! Que bom maravilha, aspecto! peto! Saladinha! Amiga! E tá, estão todas gatas! Venho eu com ar deslavado! E estas duas sensualonas Ah, peraí, até parece. Ai, não quero! Não quero, estou toda feia. Não nada feia. Agora vamos mostrar o teu outfit. Já gorei, já estrei. Pronto, estou assim. Um, pronto, agora vamos jantar. Por... Mostra, Como? mostra, mostra o pratinho que aí neste fundo. Já estrei, já estrei. <risos> e agora vamos jantar e. E pôr <risos> a conversa em dia! <risos> <risos> e vou gravar tudo e publicar já, já, já, tudo. Aquilo que nós falamos aqui também não é nada de é mal, na verdade. Então, estamos a falar sobre. Patê, patê. Não, antes do patê. Um livrinho. Do livro, que um o que? Ah, de, do livro acho que. Fiz. Eu vou mostrar, peraí. Eu vou mostrar. Mostra. Vou mostrar. É sobre mindset, é tipo. é como é que nós trabalhamos o nosso subconsciente. Mostra. Mas para fazer a guita. É... Não. Não. É... Não, não. não, é mais para nós ficarmos Nos... realizados em todos os setores da nossa vida. Incluindo guita, incluindo, vida. incluindo, vida, incluindo <risos> o desejo profissional, incluindo relações dobro. amorosas. amorosas. E eu agora ia falar esta é, esta é. sobre a parte do sexo. <risos> É importante, ia falar aqui sobre a parte... De é muitíssimo não, não importante. Sim, mas se calhar aqui não, é tipo bolinha, mas pronto. Mas agora queria falar com as minhas amigas sobre esta parte que eu li e concordo, por isso. Pronto, por isso, já vamos falar de <risos> é. sexo. Esta Alice parece toda santinha, mas depois diz com cada uma. <risos> Where is the light? <risos> Bem, entretanto, quase 3 da manhã e nós continuamos aqui. Foi... Foi muita fofoca para pôr em dia, foi muitas coisas para conversar E este espelho maravilhoso E agora, vamos passear o Lucas, não é Lucas? Bem, entretanto ontem não acabou o vlog, mas fomos... Agora acabámos de jantar, foi super simpático, depois vim para casa tardíssimo Mas tudo a andar E agora estou aqui a, a arrumar o quarto do Quer ver? E agora, aquilo que temos é isto, algumas caixas aqui, já, mas já, já arrumei algumas. Pronto, o quarto dele está assim. E aqui no quarto de brincar também já mirou um bocadinho. Pronto, está assim. Tem algumas caixas. Esta, por exemplo, é de roupa, é das roupas dele. Precisamos que Francisco, que quarto. Mas por acaso não queria deixar naquele quarto que ficassem aqui. Portanto, ainda vou arranjar uma maneira de colocar estes brinquedos aqui, que são mais de E pronto, agora eu vou ver se ponho ali dentro da roupa.